Oi, galera, beleza? Então, a gente vai fazer um teatrinho aqui bem didático pra vocês pra explicar um pouco essa relação que tá acontecendo agora do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado do Rio de Janeiro com a educação do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? A gente vai fazer o teatrinho, eu e o Luan aqui, né Luan? Beleza. É, é, é, Junto. Aí eu vou fazer o governo do estado do Rio de Janeiro, e eu vou tá fazer a educação. Cala a boca, seu bosta! Você não tá vendo o que eu tô falando, não? Tô fazendo... Qual é a sua, seu irmão? Seu animal, é seu imundo, seu bostinha! Eu Você não tá falando ainda? Verdade. Você tá falando ainda? Você... Você tá falando? merda! Ei, ei, eu posso fazer a PM? Ah, pode! Ah, ah que, que legal. legal! Ah! Isso. <risos> ah, isso. Bate mais, pode bater um pouco mais? Isso. Mais... Ah, isso. Baixa mais no rosto, assim. Ah, que... no rosto? É. Fica legal. Não, não, no rosto eu pode dar muita marca. Vai na costela. costela. Isso. Me arruma um... Tá sem cassetete? Tô sem cassetete. Me ah... arruma um rojão pra jogar aqui perto dele? Tá, tudo bem. Vou arranjar. acho que foi isso. Até mais? Tá bom? Gostaram? Tá. Ah. Cala a boca. <risos> Beijo. Companhia dos atores, Wolf Maia. Beijo, Wolf Maia. Obrigado. Gente.